Olá pessoal estou aqui com mais um caso de ardência da dona Antônia de 76 anos que estava com este sintoma há mais de um ano e me procurou me achou no YouTube e eu gosto de dar um testemunho gosto que o paciente faz um depoimento para que possa ajudar outros pacientes e outros profissionais tendo em vista que a ardência é uma doença hoje principalmente uma doença comum que deixa o paciente num estado emocional muito alterado e como eu consigo levar o paciente à cura, né, dona Antônia? Eu gostaria Sim. de trazer mais um testemunho de uma paciente que estava sofrendo com esse problema há bastante tempo. Então, hoje, como ela está recebendo a alta, eu queria que a senhora deixasse algumas palavras, dona Antônia, para poder ajudar outros pacientes e até outros profissionais. Então, eu vi aqui mal mesmo Chorava, todo dia. O pobre era bom, parece que eu tinha colocado uma pimenta na minha boca. Aí passei em dez médicos, teve um que falou que eu tava até com uma CA. CA é o um câncer, né? Aí meu filho achou ela, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Aí eu comecei a fazer sessão com ela, né? E graças a Deus eu tô me sentindo curada, né? É isso que é importante. E se por acaso acontecer de ardência de novo, eu vou voltar aqui, porque eu confio nela. Nela eu não dou 10 não, eu dou, dou mais de 100. Muito obrigada. <risos> São casos como esse que eu posso compartilhar. A ardência é uma doença é que a gente pode considerar como sistêmico, o paciente traz um quadro emocional associado, mas a anamnese do paciente, você compreender qual é o sintoma que ele está trazendo e trabalhar em cima desse sintoma, são vários métodos, não é um método específico, mas que faz o paciente se sentir bem. Muito ele bem. pode ter um quadro de recorrência, né, dona Antônia, a gente Eu já posso. conversou, mas só o fato dele sentir-se sem ardência já é uma coisa muito importante, principalmente para os pacientes que estão muito é, emocionalmente alterados. Eu agradeço, Dona Antônia, suas palavras, o seu obrigada. depoimento para ajudar outras pessoas e espero que a gente possa é, colaborar para a cura de muitos pacientes. Muito obrigada. E quem quiser ficar boa, só vem aqui. Tá? Oh, muito obrigada, viu? Ela, ela, até, ela é é assim, Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, Dona Antônia.